O que você pensa ser inanimado está em transição na forma de solo, onde se abriga inúmeras formas de vida para que se tornem a fonte da vida. Como os cientistas do solo dizem nos dias de hoje, para que se forme dois centímetros e meio de solo superficial, isso pode levar de 500 a 1000 anos para que a rocha, a madeira, a areia, se decomponham e se tornem hospitaleiras o suficiente para que a vida microbiana exista em quantidade substancial para fazer do solo uma força viva. Então, o solo é aquela conexão entre a vida que somos e os elementos ou os cinco elementos, os butas como os chamamos. Então essa é a conexão. É aqui que há terra, água, fogo, ar e espaço contido nele. Em diferentes proporções, em diferentes tipos de solo. De acordo com isso, ele se torna hospitaleiro para certos tipos de vida.